Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e eu quero falar minha opinião sincera sobre o lançamento da Honda da Twister 300 cilindradas, tá? Vou dar minha opinião sincera sobre essa moto. Depois eu vou falar para vocês algumas especificações técnicas dela, para quem ainda não sabe. Estou aqui na loja da Honda, tá? Tá cheio de moto, várias motos que fizeram o quilômetro. Tem Start XRE, Twister, tem a Titan lá dentro. Seguinte rapaziada, essa moto aqui, para mim, foi um dos melhores lançamentos dos últimos tempos aí da mamãe Honda, tá? Seguinte, por que eu acho isso? É, eu tava falando até com o dono de uma moto dessa aqui, sobre. Perguntando sobre ela, o que, que ele achou, se ele achou algum defeito na moto e família essa moto aqui praticamente por enquanto não tem defeito nenhum não, não tem o que botar defeito nessa moto por exemplo vou falar para você questão de preço ela tem um preço muito bom um ótimo custo benefício tá o porquê essa moto aqui é da categoria da 300 cilindradas tá ela é um preço um pouquinho a coisa mais cara do que a 160 é uma moto muito superior, entrega muito mais equipamentos e acessórios para quem compra essa moto, tá? É o seguinte, na minha cidade já tá custando R$ reais na modelo com freio CBS e R$ 23.500 a modelo ABS, tá? tá um precinho muito bom. Como se pode ver, a iluminação dela é toda em LED, a moto é full LED. O farol dela o dono dessa moto que falou, que ele ilumina muito bem a noite na estrada, tem uma iluminação muito boa, pega uma grande distância, que traz bastante segurança para quem pilota a moto, tá? Tem uma, um farol muito bom, outra coisa, o tanque dessa moto tem uma boa capacidade, tem 14.1 litros, é, o painel dela é uma coisa é muito completo, é um painel é digital, bem pequenininho, bem bonito. Se você pilotar a moto, ó, se você estiver na posição de pilotar a moto, você nem enxerga a frente da moto, você enxerga o painelzinho e a seta. É muito chique. O painel dela é blackout, tá? É, tô sem a chave para mostrar aqui para vocês, mas ele é em azul. Tem indicador de marcha, tem indicador de rotação do motor, velocidade, é, tem como você mudar o nível é, de brilho do painel painel extremamente completo tudo que a gente precisa aí para pilotar a moto tá a moto ela tem aqui ó o, o corta-corrente tá ela tem o pisca-alerta a ignição da moto é uma curiosidade é no tanque tá a moto ela tem o banco bipartido em dois níveis, tá? Aqui você coloca a chave na rabetinha, você consegue tirar a parte de trás do banco. Essa moto aqui ela também ela é bem econômica, muito boa de curva. O pneu dela tem medida 150 60 aro 17, é um pneu um pouco mais largo do que da Twister 250 e na dianteira 110 70 17 é uma moto muito boa de curva o dono dessa moto que falou não sei o que estou falando é o dono dessa moto que falou para mim tá que ele gostou muito porque essa moto faz muita muito bem curva tem a suspensão aqui monochoque os pezinhos dela ó ele tem esse movimento pezinho em alumínio top o escapamento dela é bem bonito tem um design muito legal Rapaziada, alguma especificação técnica dessa moto aqui? Tem três cores, né? Vermelho, chama muita atenção, bem bonita a cor vermelha. É amarelo e preto. Qual cor que seja mais top? A cor que tá mais saindo aqui é preto e vermelho, tá? Pelo que eu conversei com os vendedores da Honda aqui, as cores que mais saem é preto e vermelho. Essa moto tem 200 e 93,5 cilindradas gera 24,5 cavalos a 7.500 rpm na gasolina 24,7 cavalos a 7.500 rpm no álcool o motor dela é flex muito bom muito top a moto ela tem transmissão ela tem seis marchas então dá para você que vai viajar viajar tranquilo com ela sem ficar forçando muito o motor Ela tem outra coisa boa Ela já vem com bateria De 5A É uma bateria mais forte A da 160 É bateria 4A, ela é bem fraquinha Então a bateria dela já é boa A moto ela tem um peso Ela não é pesada tá? Pesa 139kg Peso a seco Moto é uns 20 kg mais pesado do que a 160 Ó, eu meço 1,80 Ó, vou encaixar minha perna aqui Com os dois pés No tanque, ela encaixa E tá sobrando mais ou menos que Um, dois dedos Da binha. então pra quem tem 1,80 Dá pra pilotar essa moto aqui tranquilo Eu acho que ela só vai ser Meio desconfortável se tiver mais ou menos 1,90 Se já for bem mais alto, eu acredito que já não Seja tão confortável mas pra quem tem 1,80 aí, ó, tranquilo, tá? Aqui o banco dela tem uma espuma mole, confortável, não é ruim. Essa moto aqui, rapaziada, como eu falei pra vocês, ó, a iluminação dela traseira em LED, a rabeta dela, ó, é firme, não, fica, não vai ficar balançando tanto, ó, a rabeta dela boa. Essa moto aqui, rapaziada, praticamente não tem defeito. Eu ainda não sei um defeito dela. Se você souber, comenta aí. Mas acredito que não tenha. A gente tem que esperar o pessoal rodar mais com essa moto. Pra ver se ela vai ter algum problema de motor. Mas o motor dela vem da Twister 250. O motor da Twister é um motor muito confiável. Então acredito que não vai ter problema nenhum. Fechou, família? Essa é a opinião sincera minha sobre essa moto eu queria muito comprar uma dessa por enquanto ainda não tem dinheiro mas logo mais vamos ver se a gente consegue lançar uma dessa aqui o canal tá é isso para quem quer comprar a twister 300 faça bom proveito é uma moto top dá para você usar ela para lazer para você andar de final de semana para fazer viagem dá para ser e tranquilo tem uma potência boa, chega aí nos seus cento, 150 km por hora tranquilo, tá? A é, única coisa que eu acredito que ela não vai ser tão bom é para quem quer fazer entregas com ela. Para entregas, eu acredito que não, não compensa tanto, tá? Mas para você é pra utilizar a moto ir de volta do trabalho, vai de manhã, volta de noite. Depois vai tirar um lazer passear com a moto, excelente moto, ótimo custo-benefício. Fechou família? Esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda comigo? Comenta aí. É nós, tamo junto. Se você quiser saber de alguma outra moto aqui da Honda, é só comentar aí. Fechou? E olha como que ela é bonita, hein? Pelo amor de Deus, a Honda acertou muito nessa moto. Muito show. É isso aí, família. Tamo junto.